certa ocasião, questionaram o Senhor Jesus a respeito de qual era o maior, o principal de todos os mandamentos. O Senhor Jesus nem titubeou. A resposta dele foi objetiva e clara. Amarás o Senhor, teu Deus, com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. E me lembro, há mais de duas décadas atrás, de um dia, o Senhor ter me questionado se esse é o maior mandamento. Por que é que se fala tão pouco a respeito disso? Envergonhado com a constatação, decidi investir tempo da minha vida estudando as Escrituras, em primeiro lugar, para entender, em segundo, para praticar o princípio, mas em terceiro, para também poder compartilhá-lo nessa jornada, ao longo dos anos, dando atenção a esse assunto, eu tenho sido abençoado por alguns livros de uma forma especial. E já há algum tempo está no meu coração disponibilizar esse material, na forma de um combo que nós estamos intitulando Paixão por Jesus. O primeiro livro que eu quero recomendar é o livro do Dutch Cheats, Meu Maior Prazer, uma jornada à amizade íntima com Deus. Para quem conhece meu livro, até que nada mais importe, está muito alinhada à mensagem. Eu realmente fui muito, muito abençoado por esse livro. O segundo, dentro aqui do nosso kit da recomendação, é do John Bivir, um dos meus autores prediletos. O livro Um Coração Ardente, Acendendo o Amor por Deus. Um terceiro livro, esse também, do John Bivir, que me abençoou demais, Paixão por Sua Presença, Uma Vida de Intimidade com Deus. E durante esses anos, estudando o assunto, Deus me levou a produzir dois materiais. Um deles foi, de todo o coração, vivendo a plenitude do amor ao Senhor. Esse livro saiu com uma nova edição nesse ano de 2020, ampliada. Tem um capítulo especial escrito por meu filho Israel e todo mundo tem me ouvido falar já há um tempo, que é uma das mensagens mais importantes que o Senhor me confiou. Nós lançamos também o que seria uma espécie de continuação de desdobramento do Livro de Todo o Coração, que é o best-seller, até que nada mais importe. Quero encorajá-lo a adquirir esses cinco livros que, na minha opinião, são os que mais expressam de forma prática esse trilho para vivemos o maior mandamento. O combo está disponível em orvalho.com, em condições especiais. Garanto o seu.